Tu não curte o jogo do arte? Pô, cara, eu não, eu não acho ele bom, não, velho. Mas eu não acho, não. Eu, eu acho que, tipo assim, não acho ele ruim jogador, não, tá ligado? Mas eu acho que o jeito que ele joga é um jeito que fere muito o time, tá ligado? Muito o time. Eu já, já tive a oportunidade de conversar com outras pessoas que já passaram pela, pelo time, e, tipo assim. Ah, mas é muito... É, é, é, é, é que, tipo assim, se você, se você acha que você precisa de informação em 10 segundos de round, morrendo e achando que, pô, essa informação vai fazer você ganhar um round, porra, mano, é... É você não, não, não sei lá, não fazer muita questão de... de não fazer não é fazer questão, acho que é você não entender muito o jogo em si, tá ligado? Você não precisa pegar informação em 5 segundos de round, pô. Só que sem sacanagem, sem sacanagem, isso é uma opinião minha, tá ligado? Não só minha, né? Com outros, outros jogadores também, que a gente já conversou e tudo. Porque eu acho que, tipo assim, hypam muito essa parte de cachorrada, mas na real não é cachorrada, é burrice mesmo, tá ligado? A palavra certa é burrice, não é cachorrada. Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Podem responder comentando aí embaixo, sem medo. Você... Você é atrás da tela Você que fuma maconha Você acha que os rushes do arte, que as jogadas agressivas do ART São mais vantajosas ou nocivas ao time da Fúria Você tem a sua opinião, o Fer tem a dele, eu tenho a minha Irei revelar durante o vídeo, mas já adianto que talvez eu mude a ideia de alguns Porque o que eu vou mostrar é, é bizarro, assim Parece que não, de tão bizarro que é É um dos QIs mais altos que eu já vi no CSGO profissional É, é bizarro, bizarro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 Preparem porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o um inventário mais caro do Brasil. Avaliar. Atenção, Rian. <tos> Mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, rapaziada No vídeo de hoje, as jogadas Fakes de jogadores profissionais Mais inteligentes do ano de 2022 Como assim jogada fake, cachorro? Mano Fake no CS é quando você faz alguma parada que engana o seu adversário. Por exemplo, Fake Plant é quando você só clica com a bomba, mas não planta. Você dá o clique só para o CT abrir, imaginando que você está plantando, só que na verdade você não está plantando, você só deu um clique, aí você, enfim, uh, pega ele. Mas isso é o básico, isso é o que todo mundo faz. O que eu vou mostrar aqui hoje, nossa, impressiona e também vai estar muita estratégia safada aí para nós. Fnatic vs Phase. O Esmuia estava avançado o tapete, esperando ali um avanço TR. Avanço que não acontecia porque o Hopst estava ali parado, só marcando. Que é um dos jogadores mais experientes do cenário, se não, né? O mais experiente, que ainda joga ali em alto nível no Taerun Mundial. O Krims passa correndo pelo Smuya, fingindo que nem imaginava que tinha um terra ali. Nisso, o Hoops, na fome da Kill, foi pra cima e não imaginava que o Smuya tava ali cravado. Mano... Nice. Nossa. so free we calculus. Done their best work when they take the fight, right? Yeah. Where they haven't been dictated to. So Crip shooting good for this. Look at the wrong way. Rain goes down. More information gathered for phase, But the bodies continue to fall. As smuya's chance. Yeah, smoother Oh. O Hopes da FaZe foi beitado Mas o Brookie também da FaZe Nesse 1x1 aqui Foi ele que beitou Muito inteligente, de verdade Ele se reposicionou de maneira tão rápida Que o Dias nem imaginou Que o Brookie poderia estar onde estava Ele não tem um cara, mas eu darei dizer que isso é um freebie E, verdade, uh, isso é Então, afortunadamente, claro, ele sabe exatamente onde ele está agora o Brookie o Broke identificou ali o último oponente, errou o primeiro tiro e sabendo que de lá o Dias não o escutaria, mano, ele foi correndo sem freio pro céu. now ah. oh, Broke got. Can pivot all the way around. This is really well thought Broke using that smoke front sight and his has no, no idea dude, that he's already What are you meant to do now? Yeah. He has no idea that Broke got this far away. It was instant. Through the smoke, into the water and now all the way around to the heavens he just has to make sure he peaks in I mean time Faltando <risos> 15 segundos para round acabar, o Cajun teve ali uma ideia de última hora sensacional. Ele quase já tinha morrido com a bomba nas costas, ou seja, ele e vários outros jogadores de herói que já tinham sido espotados, repito, ele em específico com a bomba, e acabou fazendo um fake, que não era para ser fake, mas acabou sendo um fake perfeito. Que eram quatro jogadores em direção a um Com a bomba sendo espotada, com um o player da bomba quase morrendo e, mano, isso é louco. Well, we're about to find out. They are running it very close. 22 seconds. Hans is walking forward. The timing is amazing, but the spray, not so much. And he gets traded by Yabby right away. 15 seconds on the clock, and they're actually running no it way. back. Shush is opening oh this up. they Lord. found a way to get through. Yabby on another kill. They still think this is an A attack. They haven't seen it dear. Oh, he might be a little bit late. He's just <laughs> going. Oh, down to the last Second. It's heroic to get the bomb plant. A próxima eu nem vou falar nada. Deixaria aí vocês assistirem. But oh, that's an interesting deep smoke. I wonder if that's going to pull Holzog all the way back. It seems like, like it, it is. It's oh, floppy it's too. floppy. Oh no, this is not good. That's just a randomly chucked smoke, I think. They're getting pulled all the way out of position. Beautiful setup for Fiku to get a 1 v 2 He's at least going to get the plant. He doesn't know it yet, but he's gonna have plenty of time to reposition himself as well here's something even crazier he actually has another smoke and even a molotov so if he puts the bomb down right about now oh he's coming back to look he's gonna get found out 14 seconds there's the smoke but this molotov they can't extinguish it so they're gonna be on top of him and he's gonna have to hold on it for a long time but theoretically he could do some real damage but he's gonna throw it right away instead maybe a little bit too soon there they still have plenty of time on the other side although the kit i think is all the way out on the b hallway so not even anywhere close at the moment so they may need to push a little bit quicker than they want here AWP Ok, talvez vocês não tenham entendido. Eu vou explicar. Resumindo, rapaziada, resumindo, ó. O cara tava aqui sozinho contra dois. Poucos segundos de round, né? Pouco mais de 30 segundos, enfim. E ele quer ir para B. Só que, pô, tem dois CTs vivos. E ele sabe que muito provavelmente tem alguém B, ou talvez até os dois. E aí o que ele faz? Ele pega essa Smoke e joga lá. Essa Smoke. Keine Bombe -A. Nem ele sabe onde caiu Mas fez barulho E os dois CTs que estão juntos Pensam assim Pô, se ele planta É mais fácil dele ganhar o um round Falta 30 segundos E ele jogou uma smoke na Vamos correr pra Porque ele vai plantar lá E aí O TR Que já tava aqui Numa posição né, Muito próxima da B Só entra no escuro Vai no shield Limpando todos os pixels Quando ele vê ali Que realmente tem um CT pra lá Aí meu amigo Aí ele planta E faz uma festa Papai E mano Dá pra fazer esse smoke Aqui na mirage também Então mano Pensa comigo Um X1 você e mais um CT Você vem aqui Tá ligado Aí você faz uma smoke, mano, de qualquer jeito Aqui assim Aí ela vai cair, ó Mano, caiu no CT O cara vai correr pra Aí você vem no shield aqui, tapete, pá, boladão Limpa o bomb, cai e, mano Faz o plant, tá ligado? Dá pra fazer o mesmo do A pro B Então você vem aqui, joga E olha onde vai cair Tá ligado, mano? É só pra beitar, velho. É só pra reposicionar aí o adversário ao seu favor. E aproveitando que estamos com uma smoke na mão... Vamos falar da play do art junto da Fúria. Take a deep breath. Hold on, o que é isso? E a wall Never of smoke. Furia Have thrown an actual three wall of smoke. As diagonals are in. Oh. oh... This is why they don't do it. That's... It. I don't. I mean... <laughs> There's three different positions you have to stand in to throw them. Oh, Taiwu, cheeky bit of calf. Maybe it's intentional, Alex. Yeah, sure, man look open. it's because it means they'll be looking yard, right? exactly. Nessa jogada, temos duas possibilidades. Uma, onde a segunda smoke, ali, da passagem, para os jogadores descerem pro Secret, foi feita de maneira errada, e a outra, onde ela foi sim feita de maneira errada, porém propositalmente. Fato é que nas duas, Arch foi genial. About the Fury throwing smokes outside, they never do it, and when they do it, they miss. I do believe it's intentional. Like Fury is definitely capable of having some my games, next level strats. We talked about it before on different broadcasts, and you can see like this looks like it's supposed to be the wall of smokes, the L wall of smokes. Right, one second. That's right here, but the, you know, there's a gap here, obviously. So what it's meant for basically is to have a guy stuck to to watch this gap right and to be careful about secret and you can see how the second smoke falls it adds a little bit of extra cover for them if they want to go and sneak main and that's exactly what they're doing right so if a player was you know here they would all be focused on the gap no one would really be watching uh for this split especially if this is something new that fury added that they didn't do before you can see the kill dupree he's completely unawares of uh, that gap being open they get a kill on magus can they win a super easy round you can see the score is 13 12 so if you ever needed you know to Pra quem não entendeu, quando os jogadores da Vitality perceberam que uma Smoke é, havia caído ali supostamente errada, obviamente que é interessante eles abrirem pra olhar aquela posição, pegar eles passando, né? Afinal, não tem smoke ali pra protegê-los. E no caso, quem foi fazer isso, porque ficou preocupado, foi o Zayu, que já tinha tomado um dano ali pro Cacerato, saiu do terra, foi ver aquela passagem nisso. Vocês repararam que a Smoke errada ficou junta da outra, correta? Então, por que eu acho que isso foi intencional? Pra fazer um caminho com que o Art pudesse entrar ali no bombear. Pelo Terra, passando despercebido e foi o que aconteceu, mano. E de verdade, eu acho que isso foi 100% intencional. 2022, rapaziada. Os caras tudo um jogo pra caramba, tá ligado? E, mano, pô, fala pra nós, Art. Isso foi intencional ou não? Nos responda. Só ele pode nos responder. Eu acho que foi. Fuse, que sabiam que os dois CTs estavam no bombear, indo pro bomb B, ele fez uma fake smoke CT, porque assim, ele sabia que ao fazer aquela smoke, os caras do A escutariam, já rotacionando, tá imaginariam que era uma smoke CT, logo abririam com tranquilidade, né, pro CT, porque enfim, tava smocado, mas na verdade não tinha smoke, tá ligado? E aí, mano, o Fuzzy tirou a diferença e já era going gonna give himself a real chance on this. It's a peculiar smoke, but fair enough. Let's him play around the edge and we'll call it whatever because it doesn't matter, they're not that close. This is intentional, I think, because he wanted them to have a sound cue of a smoke spawn, but they seem aware wheres now. JDC just can jump across, offers himself up. Winnable now for Might be, because he played the edge of that one very well. Rotates in, ruins presets didn't shoulder hit the não foi contra pro players mas eu fiz algo muito parecido tá. 3x1, que eu fiz virar 3x2 Sabendo que os outros dois CTs já estavam vindo, né? Do bombe A pro bombe B Eu esmoquei o CT, fiz uma flashbang Mas não fui plantar Fui pegar primeiro um para tirar vantagem QI, QI que aí, que aí do Zagú, tá vai Zane tá tá CT, Ria CT, Ria Joga muito, cuzão. Joga muito, cuzão. Essa jogada que vocês verão agora do Perfecto é disparadamente uma das mais inteligentes que eu já vi na história do CS:GO. Mano, a leitura de jogo que ele, que ele fez ali, poucas vezes vimos algo parecido em toda a história do CS:GO profissional. The one versus one, the electronic trying to find the information. He got the information, but he also got a bullet to the brain. Perfecto. One versus one throws the lurk smoke, trying to play around it. Shush is ready. He's waiting. Can he find the kill? Perfecto made a lot of sound cues, and you can see he's worried about the play in. The... The smoke perfecto, playing it to perfection. No X1 Perfecto versus Sushi, ele faz uma Smoke e ainda faz o barulho fingindo ali estar subindo pela moto E prevendo que nessa, o Sushi vai tentar marotar pra cima dele, comendo ali a Smoke Ele recua e pega o Sushi de costas Essa leitura de jogo, é, é até difícil acreditar que o cara pensou em tudo isso Durante a partida é bizarro, mano Mano, essa jogada do Lexi aqui, não é pela fresta da Smoke Vou explicar B. A fresta da Smoke ali, o Alexib já sabia dela e o Alex também. O Alexib deu uns tiros de AK, fingiu que iria recarregar. Nessa, ele puxou a Desert Eagle, pois sabia que o Alex escutaria ele recarregando e iria pra cima pra tentar aproveitar. Enfim, a frestinha ali na Smoke. É início nisso, o Alexib, mano, literalmente, Desert Eagle, meu pai amado. Essa do Monés impressiona. Essa do Monese merecia um prêmio Eu nunca vi alguém usar a decoy com tanta inteligência No mesmo momento que ele pulou ali Em cima do seu aliado para pegar pezinho Ele jogou uma decoy E assim que a decoy soltou ali o primeiro fake tiro de alpe O CT imaginou que o TR havia errado um tiro Foi abrir, mas não esse tiro nunca existiu. É, o que o Monés fez foi, foi brincadeira, mano. É para você que fala mal do Huxi, quando ele jogava pela companhia Game Flames, tá um ligue nisso. Ele morreu, mas antes conseguiu levar um jogador ali, marcando uma posição, teoricamente, para proteger o Bombear, A. sendo que os seus companheiros estavam plantando no bombe B. Mas pelo posicionamento do Huxi, pelo que ele estava marcando e cuidando, os jogadores da Bad New Eagles foram pro Bombear, A, né? Buscar ali os oponentes, mas não. A bomba tava sendo plantada na B. Plant o é Everything. This position is absolutely everything in this round. And he's only able to get one. Now the re-rotation with 13 seconds. So many rotations, the players must be dizzy at this point. But the bomb is about to get planted down. And it could take a few moments here for them to realize. Look at Synopsy, he's still headed to A. He still thinks this is the A bomb site. They're, they're going through it. Donut, they're taking so much time. What a call, what a call. What a call from Copenhagen Flames. It was Hooksy here in the rotation. It's like, guys, go back right now. Go back towards the B bomb site because even if I get a kill and I get traded, they're still going to be continuing thinking it's A. There's no time. There is no time here for B E. What a masterful call coming out from Copenhagen Flames. I don't think they've got no, Eagles foi beitada no último clipe, aqui eles conseguiram beitar. Sabendo que o Snap estava ali parado no coqueiro e o Rigon estava cravado de Alpe ali doidinho para pegar kill, eles de alguma maneira precisavam forçar o Snap a sair de lá. Foi nisso que o GxX abriu varanda de Alpe ao ponto de mostrar apenas o cano da Alpe. Para o cara que estava ali no coqueiro de maneira intencional Para, assim, deixá-lo com vontade De pegar aquela kill E aí ele abriu, e aí, nossa Muito bem pensado Sabe que também foi muito bem beitado Nesse ano de 2022? O Simple não estão muito o B ele abrindo pixel por pixel ali no bomb B Viu uma HS jogada pelo CT E viu o mesmo CT fazendo um pulinho ali para pegar uma informação nisso Ele foi abrir para tentar pescar esse CT Porém, ele não esperava que o Dexter já estava em cima do tapete para matá-lo, mano, sensacional E para finalizar, o fake mais bem sucedido Desse ano, o fake mais bem sucedido Do último Major, Major Hill A Liquid já tava em choque, né? Perdendo ali por 13 a 11 Um round muito importante, muito importante mesmo Porque já era o terceiro mapa de uma MD3 Caiu no fake, mas assim... Literalmente, todos os jogadores. Aqui nesse caso foi 100% pressão. Os caras estavam com pressão, pô. Além de tudo que eu já falei, 13x11, último mapa de uma MD3, a Liquid já estava em desvantagem. E aí foi. Mas o tempo é um grande problema agora. Há 35 segundos, se web, eles começarem a fazer o AbConnector agora, eles terão que terminar para B. E Nath e Kinder ainda estão aqui. Isso vai ser um real rush. Uma corrida. Vamos entrar no Kroki. O que está funcionando? Um par de Nadeza, eles vão se juntar. Não há nada atrás dele.